Helena, sua dama do gesso, passando por aqui, para falar sobre um tema maravilhoso. Água. Água na construção civil. Se você não tá sabendo, esse daqui é o especial. O aquecimento pro Steel Frame Sem Mistérios, turma 2.0. Vai me acompanhando que você vai estar tá sabendo o que, que é isso, como é que funciona, já já. Esse especial daqui é uma introdução para você. Quer entrar no mercado do mundo do Steel Frame, seja construindo, projetando, analisando, gerenciando, o que quer que seja, aqui tem o básico do básico que todo especialista de Steel Frame precisa saber para fechar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 a gente tem a construção a seco, que é a evolução da construção civil. Na construção a seco, a gente utiliza menos água, como o próprio nome diz.